E aí, Sheldon aqui hoje a gente tá voltando com Axon Verge 2, um é sensacional desenvolvido por um homem só, disponível para PC e alguns consoles, por enquanto. Hoje a gente pretende obter aí mais umas habilidades de mobilidade do personagem. Vamos lá? muito bem no último episódio a gente obteve a bomba, esta bomba aqui, ó. É um dos itens mais importantes do jogo para você ir avançando. E, se eu não me engano, a gente já tinha o drone, A gente vai usar bastante o drone A gente vai pegar uma habilidade com drone tão boa Tão boa Que nem dá vontade mais De mais jogar com essa personagem <risos> Só com o drone Também vamos pegar umas garrafinhas Do apocalipse, vamos falar com O boneco aí Que a gente colocou No, no nosso thumbnail E para isso A gente vai roxar um pouquinho se você não ruxar, oh, oh, deu ruim. Vamos faz assim, já que deu ruim, a gente vai continuar reto. Vamos pegar outra habilidade primeiro, para não perder tempo. Vamos entrar aqui, que foi indicado no mapa. Ver aqui no computador. Precisamos de permissões para controlar o fluxo de dados. É Samara? O nome de usuário é Ramond. É E-Ramond. Samara depende de você. Tipo Elizabeth Ramond, que diabos? Sem dados restantes, próximo terminal na base Kazak, setor 2422, que são os setores do mapa. Droga, eu deveria saber que Ramon estava por trás da coisa toda, então ela está viva, afinal. Que droga, ela quer Prec acesso raiz? Ela é tão incompetente assim para não conseguir fazer isso sozinha? O que, que a gente vai pegar primeiro? Muito bem, vamos pegar uma coisa importantíssima. Está ali a urna um quadro de ponta-cabeça, vocês vão ver que legal que você vai fazer Sag permite que você escale paredes eu sou o Ninkursag lhe a força para escalar de uma cabra das montanhas <risos> então você pode me explicar uma coisa, porque algumas armas podem falar e outras não não sou nenhum especialista, mas a primeira arma usava inteligência de máquina primitiva. Isso se tornou inadequado, então aprendemos a transferir uma mente humana para uma arma. Mas ainda restam muitas dessas primeiras armas, tá? Por isso que nem toda arma fala. No último vídeo também a gente teve uma picaretinha é muito mais forte aí do que a gente possuía anteriormente. Aqui tem um save, tem um texto. A gente não está lendo os textos, tem textos longos. Aqui é a gente já vai para o um encontro com aquele boneco. Vamos evitar qualquer combate. É bom lembrar que derrotar um número grande de inimigos não te faz mais forte. O que faz são as garrafinhas do Apocalipse. Bem-vindo, portadora. Se chamam de Lamaçu. Estou falando com uma estátua? Esta aparência tem o propósito de me tornar mais familiar para os que outrora viveram aqui. Infelizmente, portadora, não posso ajudar enquanto você estiver carregando as armas. Não dê ouvidos, Indra. Está quebrado. Indra? O quê? Está quebrada. É por isso que as máquinas aqui são tão hostis. Eu só quero voltar para o meu mundo. Você pode ficar com essas armas. Eu não dou a minha. Para evitar que outros mundos se contaminem, não posso permitir que você e qualquer outra pessoa saia daqui. Se, possu... se possível, a melhor maneira de remover as armas é a sua própria destruição. Posso ajudar com isso, se necessário. Não, por favor, eu não quero morrer. Desculpe, mas vou adiar isso por um tempo. Prazer em conhecer você, Lamassu. Sério, que diabos está acontecendo nesse lugar? Então tá aí o Lamassu, está tá nossa thumb uma sua é uma arma A gente pelo que eu entendi, a gente não consegue voltar mais para a nossa vida anterior porque nós nos tornamos uma arma temos uma garrafinha do apocalipse é isso que nos faz forte e agora o que a gente vai obter? Esse, essa ferramenta de escalada é muito importante agora a gente pode bom, Escalar, né? Pode acessar tantos lugares quanto a nossa imaginação. Vamos ver se dá para quebrar aqui. o um texto escondido. Vamos abrir essa porta através do hack. Pronto. Muito mais fácil a vida, hein? Primeira vez que eu joguei eu demorei pra achar para onde que a gente ia aqui. <risos> Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai voltar. E vamos pegar um item fantástico o nosso dronezinho. Vamos lá, está vendo o mapinha ali embaixo, ali em cima? Nossa cabeça, bem aqui. A vantagem aí da nossa marreta nova é que a gente derrota os inimigos muito mais rápido. Agora vamos fazer um. Vamos lá, tornar essa máquina aliança nossa. Voltou ao normal Fazer uma aliança com esta máquina Só para fazer, só para atravessá-la Sem Sem nenhuma complicação Dá para quebrar também viu? Só para Abrir o mapa tá vendo? É possível abrir o mapa Se não me engano tem um save mais para cá A gente precisava mesmo nesse instante era HP. Como a gente vai obter isso? Talvez matriz de energia. O item que a gente pegou ontem. Ontem? Não, no último vídeo. É que a gente vai pegar mais uma matriz de energia, né? Legal. A gente vai ter duas matrizes de energia. É um item excelente de se obter. Não é obrigatório. Mas salva. Como agora mesmo, se deu uma salvada. O que temos pra cá. Eu acho que é uma queda. Não é hora de ir pra cá. Vamos agora atrás do item que eu estou falando aí meia hora. Desde o início. É mais pra cima fazer um, uma aliança é muito importante usar o hack só nesse jogo, não nos outros viu nada de hack no multiplayer, pelo amor de Deus olha que beleza, um save um belo save aqui a gente vai poder ter acesso depois um passarinho ali, uma cotoria. O que, que vocês acham da música desse jogo? Olha! Os bichos é agressivos demais, tá louco! Senhor. Não é pra cá. Tem inimigos grandes. Eu não quero saber não. Eu não quero saber não. Tem um save aqui? Vamos dar uma olhada ali só pra ver o tem... que tem. O que tem um bicho tão grande guardando aqui? Aparentemente não tem nada mesmo. <risos> que triste. Eu acho engraçado essa mulher gritando na trilha sonora. A gente usou o hack errado O hack de aliança é muito mais legal Acho que a gente tem o suficiente para hackear Tem. Aliança, feito primeira vez que eu passei isso aqui foi uma dor de cabeça Porque eu não tinha o um hábito de hackear as coisas Bem, estamos chegando aí. Camada. A gente usa o drone. O drone é o único capaz de entrar nesses portais. E aí você tem todo um, um outro universo. É bem legal. O drone não tem um HP muito grande, mas tudo que você consegue fazer. Deixa o bicho tribuchar ali. Hum... descer. Ó, fragmento módulo de saúde. Praticamente todos os bichos dropam HP. Aqui, sacana. Essa parte aqui muitos vão ficar pensando como é que chega, como é que entra aí, ó. Isso aí é só late game. Coisa muito interessante, você vai encontrar esse bichão aqui. Muita gente passa reto, temendo ele. Mas o ideal é ir é derrotando ele. Mais uma fase. Hum, isso vai dar ruim. Ficando muito rápido. Olha só que dificuldade. Eu vou tomar dano. Melhor. Tem uma garrafinha aí do Apocalipse. Essenciais as garrafinhas do Apocalipse. Aqui a gente não vai conseguir subir. A gente está atrás de um item. muito especialzinho que vamos encontrar está fechado acho que é aqui isso agora este jogo é só uma alegria uma alegria jogar de drone tanto neste mundo quanto no outro tem esse ganchinho. É um pouco difícil é, acertar o, o tempo dele. Mas é bem legal. Toma. <risos> Tem problema, a gente já nasce. Renasce com. Um ganchinho em mãos O ideal nessa área do drone é você tentar... Não precisa ficar explorando alucinadamente não Porque vai ter um momento certo Para exploração Lembra que a gente veio daqui? Tem mais uma garrafinha de apocalipse fácil de pegar. E ó, uma passagem secreta. É isso, falta só um pouquinho, acho que o ideal era subir aqui mesmo nessa parte onde a gente subiu. Esse HP não tá bom não. A gente precisa de HP não tem. Olha só, difícil. <risos> Por favor, isso. Pronto, oh, chegamos ao outro lado. Praticamente acabou o vídeo de hoje, viu? Porque senão não tem muito fim aí. A quantidade de coisas que se pode fazer é imensa. Já abrimos aqui, tem um save. Aí aqui, por exemplo, a gente pode vir aqui agora. Pegar outra garrafinha do Apocalipse. Só, só hoje a gente pegou quatro garrafinhas do Apocalipse. Vou fazer um baita do upgrade. Mas antes, salvar, né? Será que a gente alcança? Vou pular aqui para ver o que acontece. Olha lá que beleza. Já cai no save aqui. Então acho que é isso por hoje, não é mesmo? Tá bom, né? Dois upgrades por vez. A gente teve um encontro aí com máquinas, com a máquina da Thumbnail. Pra vocês terem uma ideia, agora é possível entrar aqui, hum. muito mais fácil. Lugares antes impossíveis, agora são possíveis. Aqui também, isso aqui é late game, esse roxinho. Você não vai investir tudo na, no, no hack mais avançado, não tem porquê. quê. está na passeada aqui, ó. isso aqui já foi aberto acho que é isso eu vou começar a me perder e o vídeo vai ficar com 50 minutos com toda certeza então vamos encerrar por aqui neste ponto vamos para um save pelo menos né? vamos para um save oh não, olha só é só o que a gente pode fazer aqui, vamos explorar o potencial do, do drone para abrir essa porta ó oh. Já pegamos um módulo de energia e avançamos para outra parte. Não, não, não, tá brincando, a gente não tá avançando para outra parte, não, a gente só vai ficar aqui. Isso. <risos> e aí pessoal, se vocês gostaram de mais um vídeo de Action Verde, Deixa o like, se inscreva no canal, dá um dia nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Action Verde 2 é um jogo indie, com certeza. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo para ajudar vocês aí nas suas gameplays E fica assim, até o próximo vídeo viu amizade